As direções partidárias têm até o dia 30 de junho de 2020 para prestar as contas anuais partidárias referentes ao exercício de 2019. Houve uma alteração na Lei 9096 de 95 com a Lei 13.831 de 19 e o próprio calendário eleitoral, a Resolução 23.606 de 19, no dia 30 de junho, já traz explicitamente que as contas do exercício de 2019 partidárias devem ser prestadas no dia 30 de junho de 2020. Inscreva-se no nosso canal para receber as dicas, adquira nosso curso online e fique por dentro de todas as novidades.